E vieram ao lugar que Deus lhe dissera e edificou o Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaac seu filho e deitou -o sobre o altar em cima da lenha e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Amém? Tome seu assento, meu irmão. Vamos apreciar a palavra de Deus. Todos nós conhecemos essa história. Deus prometeu a Abraão que a sua descendência haveria de herdar a terra, o mesmo com idades avançadas, saiu da sua casa com 75 anos, é muito importante lembrar disso, sua esposa, uma princesa, uma mulher linda, muito bonita, porém estéreo, não deu a luz a filhos, não deu a capacidade a Abraão de ser na sua juventude, ou na, no início do seu casamento, ser pai, e a tristeza paira agora porque não tendo filhos, não tem herdeiro, tem muitas riquezas, tem muita herança para deixar, tem um bom nome, tem a visibilidade que ele tinha, tanto familiar como como pessoa. Abraão ele não tem filhos, porém ele tem uma promessa, a promessa que a sua descendência há de herdar a terra. Então, aprendemos o seguinte nesse texto. Abraão, ele aparece no cenário profético como um exemplo de fé, como alguém que tem a capacidade de manifestar a fé, mesmo vivendo em um lugar que, com capacidade de ofuscar esse brilho, essa capacidade, esse entendimento, essa vontade, essa perseverança, Abraão cresceu em um lá idólatra, então, por isso, nós precisamos pensar que não era tão simples para alguém que ouve uma voz e essa voz determina ele que deixe a sua casa, siga seu caminho. Se não manifestasse a fé, certamente ficaria aonde ele estava. É importante também lembrar que Abraão, como nós e todos nós temos as oscilações, também teve as suas oscilações. Abraão em tempo determinado da sua vida, como Sara, ele chegou a ponto de rir da promessa. Os anos estão passando, nada está acontecendo, as coisas não estão fluindo do jeito que Deus prometeu. Ou seja, a olho nu, nós não estamos vendo uma palavra diretamente se cumprindo sobre nós. Mas veio o tempo em que a palavra de Deus se cumpriu sobre Abraão. Essa palavra se cumprindo, trouxe ao coração deste casal muita esperança, porque esse filho era filho da promessa. O filho gerado por Abraão e Sara seria o filho da promessa. Então isso traz expectativa, isso traz alegria ao coração. Então a Bíblia diz que quando Isaac nasceu, surgiu uma luz, uma esperança, uma expectativa, a promessa vai se cumprir em Isaac, porque a promessa para Abraão era Isaac. Então, Abraão se alegrou e, com base na fé, a Bíblia diz que a promessa estava sendo cumprida em Isaac. Em Isaac, o Senhor faria uma grande nação. A Bíblia diz que Abraão ele teve todo o prazer no menino, dando-lhe a devida educação, dando-lhe o devido ensinamento, e o menino cresce dentro dessa casa, cujos pais têm todo o prazer de ver uma promessa se cumprindo, mas chega um ponto da vida de Abraão que Abraão está muito apegado a esta criança. A esta criança? Não. Eu vou lhe explicar que Isaac não era nem um adolescente, muito menos uma criança. Isaac já era um homem com seus 30, 33 anos de idade, quando Abraão o leva para sacrificar. Então, pare para pensar. Abraão tem uma promessa nas suas mãos, essa promessa tem já os seus 30 anos de idade, e Abraão tem todo o convívio familiar, todo o amor que ele tem pelo seu filho, tudo o que ele podia dedicar, ele dedicou e mais do que isso, a esperança de ver a promessa se cumprir, então Deus vem a Abraão e manda Abraão imolar o filho, sacrificar o filho, cortá-lo em pedaços, derramar sangue, porque o sacrifício era necessário ter sangue, e o mais interessante de tudo isso é que Abraão não vai a Sara e ela, ele não, não conversa com Sara, ele não mostra o que Deus está traçando para a vida do menino, ele não expressa nada a Sara, simplesmente Abraão obedece, e obedientemente ele chama o menino, o um menino com seus 30 anos. Porque filho é sempre menino. O um menino com seus 30 anos de idade já tem a sua mente formada, já sabe o que quer, o que não quer, o que deve fazer. Só que a Bíblia é expressiva em dizer: ensina o menino no caminho que deve andar. E certamente quando crescido não se afastará dele. A Bíblia vai nos mostrar que Abraão pega o seu filho, o seu único filho ele pega a sua promessa, já com uma idade que tem a capacidade de decidir o que quer e o que não quer, impressionante é que Deus não estava com dúvidas acerca da fé de Abraão, e por que, que Deus vai provar Abraão desse jeito? Isso chamou me muito a atenção quando eu me debrucei no texto e comecei a meditar a respeito disso, Deus não tinha dúvida da fé de Abraão, não existia dúvida dúvidas em Deus a respeito da capacidade de Abraão em crer, no entanto Deus achou por bem submeter a Abraão uma prova e, irmão tem coisas na Bíblia que é difícil de entender à luz de um raciocínio lógico é por isso que a fé é a força motriz do cristianismo, a fé é o que nos dá a capacidade de entender o querer de Deus, não pela luz de um raciocínio lógico, mas pelo derramar da vontade de Deus sobre os nossos corações, pelo Espírito do Deus vivo que em nós habita. Esse Espírito nos leva a entender o que é prova, o que é preparação e o que é vontade de Deus. Se, se Abraão não, não demonstrava dúvida e se Deus entendia que Abraão não tinha dúvida acerca dos seus planos por que, que Deus está submetendo Abraão à prova? olha o que diz o apóstolo Tiago no capítulo 1, versículo 12 bem-aventurado o varão que sofre a tentação porque quando for provado receberá a coroa da vida a qual o Senhor tem prometido aos que o amam é impressionante porque o Abraão que nós estamos falando é reconhecido na Bíblia como amigo de Deus um homem chegado amigo do coração Deus tinha um relacionamento, uma amizade era muito profunda, profunda a intimidade de Deus com Abraão no entanto Deus resolve provar porque ama, toda a prova é dada aos amados, aos eleitos aos chamados, aos vocacionados aos que Deus tem um plano, aos que Deus tem um, um, um, um propósito. Deus não prova pessoas ausentes do seu plano, do seu propósito, do seu objetivo. As provações são dadas àqueles que são chamados. Daí nós, muitas vezes, questionamos por que, é que o ímpio não está vivendo o mesmo processo que eu estou vivendo, mas também não vai viver a mesma alegria, a mesma conquista que você vai viver. Também não vai contar o testemunho que você vai contar. Também não vai se alegrar por ver Deus tão perto, se manifestando de forma tão expressiva e derramando glória e poder sobre a sua vida. O ímpio não vai conseguir mensurar a grandeza de um Deus que você tem a capacidade de mensurar, porque você sente, você se envolve, você respira Ele, você caminha com Ele, você anda com Ele e você vive com Ele. Abraão foi provado não porque era oscilante na fé, simplesmente porque Deus o amava. Daí eu aprendo que quando Deus determina tempo de provação, Ele quer levar o homem a um nível acima, a um nível mais alto quer conduzir o ser humano ao nível de intimidade, de aproximação, quer dar um testemunho mais expressivo, quer mostrar a sua grandeza, a sua glória, a sua soberania, a prova ela tem esse objetivo de fazer você melhor, nenhum professor dá prova ao seu aluno esperando que o mesmo seja reprovado, assim é Deus, dá a prova porque ele lhe deu o devido ensinamento, a devida informação, a devida capacidade, você tem nas suas mãos as sagradas escrituras que te levem, leva ao nível de profundidade, de conhecimento, e quanto mais você conhece, aquele que muito é dado, muito também lhe será requerido, é por isso que nós, quando nós avançamos na vida ministerial, não podemos ter as atitudes dos meninos, dos novos convertidos, as nossas atitudes, quando avançamos, tem que também crescer, nós precisamos melhorar, porque as provações são dadas com este objetivo. O Abraão antes do sacrifício a é um, o Abraão depois do sacrifício a é outro. A tua prova, ela tem que melhorar você. Antes da prova, um fulano. Depois da prova, outro fulano. Antes da prova, alguém que só conhecia ouvir falar de Deus. Depois da prova, alguém que, como Jó diz antes, eu apenas o conhecia de ouvir falar mas agora os meus olhos contemplam, os meus olhos veem, eu vejo presente na minha vida a sua presença de uma forma linda e gloriosa, então a prova ela precisa aperfeiçoar, são estágios para o crescimento. Impressionante é que nós estamos falando de alguém que a fé é o pai da fé, Deus resolveu provar o pai na fé. Às vezes nós pensamos assim, nós estamos sendo provados porque estamos com pouca fé. Irmão do céu, Deus prova o ser humano para o crescimento. Você está crescendo em estágios e Deus está te preparando para algo maior. O teu salto vai ser maior. Então, Abraão é considerado o pai dos que têm fé. Veja, o pai dos que têm fé. A fé de Abraão foi provada até as últimas consequências Deus o levou ao limite Deus o chamou para um desafio que eu confesso para você na minha pouca fé teria muita dificuldade de aceitar e eu acredito que tem mais alguém que está comigo aqui quem teria dificuldade de aceitar, dificuldade de aceitar esse desafio? a dificuldade que eu teria Abraão não teve Abraão era um homem que tinha muita fé, foi levado às últimas consequências. A fé de Abraão, ela foi provada. A fé de Abraão esteve sobre o altar do sacrifício. Por este menino, Abraão orava. E é este menino que Abraão vai sacrificar. Abraão vai sacrificar o que ele buscou por muitos anos. Ele vai sacrificar um sonho que ele teve por muitos anos de ser pai. E ele aceita, porque ele conhece Deus. A diferença está no conhecimento. Saber quem é o Senhor. Quando você sabe quem é o Senhor, não existe oscilações quando ele te convida, quando ele te chama. Por chamar Abraão para o Moriá, Deus estava dizendo, vem para perto de mim. E nós cantamos quantas vezes, correrei para ti, Senhor. Só que correr para o Senhor é enfrentar um grande desafio para manifestar o que está dentro do nosso coração, e ele levanta bem cedo, implica em dizer, ele nem dorme direito, cedinho Abraão está acordando, está se preparando para levar o filho para o altar do sacrifício, olha a consequência, as últimas consequências da fé, o altar do sacrifício, Deus está levando Abraão a uma provação extrema, e outra coisa, precisa ser voluntário, Deus não está dizendo, você tem que levar, Deus está pedindo, porque existe diferença entre pedir e mandar, o texto bíblico diz que o Senhor veio e tentou Abraão e disse, Abraão, me dá o seu filho, o Senhor está pedindo, o sacrifício jamais poderia ser obrigado, precisava ser voluntário, e é impressionante que ele é tão voluntário, que ele levanta de madrugada, e ele pega os servos, ele pega as jumentas, os jumentos, arruma a lenha, coloca nos ombros do moço, porque se você parar para analisar, é Isaac que conduz a lenha. E se Isaac conduz a lenha, é importante dizer que o condutor da lenha precisava ter força, não era tão simples caminhar três dias num deserto, se não tivesse a capacidade física para suportar o peso da lenha. E é Isaac, o condutor da lenha, e eles vão em direção, Abraão está apenas obedecendo uma orientação de Deus, tem um segredo no obedecer a orientação de Deus, quando nós nos submetemos ao querer de Deus, à vontade de Deus, ao propósito de Deus, o grande Deus que fala é o mesmo Deus que cumpre, o grande Deus que manda é o mesmo Deus que executa, e quando Abraão entendeu isso, ele se levantou e foi de forma voluntária, eu não sei se com um coração triste, preocupado, mas pelo que eu consegui compreender no texto, a fé de Abraão era muito além da capacidade nossa de compreender o que ele tinha imaginado. Deixa eu explicar porquê. Abraão, ele pega o seu filho e ele está indo com convicção. Uma coisa é quando você vai, mas vai duvidando. Outra é quando você vai com convicção sabendo que o seu Deus é poderoso, que até das cinzas ele tem a capacidade, se ele teve a capacidade de trazer de um ventre amortecido, de uma mulher avançada de idade, de um homem avançado de idade, se ele teve a capacidade de trazer uma criança, Abraão está entendendo, até das cinzas também, ele tem capacidade de trazer de volta o meu filho, porque a promessa, e promessa não morre, eu vou lá com o meu filho, mas vocês vão ficar aqui embaixo, eu vou voltar, Abraão estava tão convicto, que ele disse, irei lá em cima, e voltarei, a fé de Abraão, é colocada à prova, a fé provada, é aquela que produz perseverança, essa é a fé que é provada, é importante dizer que a fé genuína, ela é testada, Ninguém que diga ter fé em Deus e convicção no que realmente Deus é e seja isento do teste, isento da aprovação. Fé genuína é testada, fé genuína é provada, fé genuína passa por um teste, e esse teste é necessário, porque o homem precisa crescer. Deus não quer que o homem ingresse no reino e, ingressando no reino, permaneça do jeito que ele ingressou. É interessante para Deus que a cada ano haja um crescimento, um desenvolvimento, uma maturidade cristã, uma capacidade de se desenvolver. Já não pode mais andar como os meninos, tomando leitinho, reclamando da vida o tempo todo. Agora precisa crescer e se tornar uma pessoa mais forte. Por isso, a fé é testada. E, uma vez testada, ela é aprovada por Deus quando o homem entende o propósito divino olha o que diz o texto bíblico do livro do Gênesis, capítulo 22 versículos 1 e 2 Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2, e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse eis-me aqui e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas e vai-te a terra de Moriá e oferece ali em um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi todo sacrifício tem que ser naquilo que nós amamos repare, Deus está pedindo abra mão daquilo que você ama aquilo que você ama, não aquilo que você gosta, não aquilo que você, que você se alegra de vez em quando, aquilo que você ama isso é um teste que Deus está fazendo muito profundo com Abraão. Abraão está sendo convidado por Deus a entregar o seu filho. E o Senhor está dizendo, o que você ama, Abraão. Eu não quero aquilo que você gosta. Eu quero aquilo que você ama. Eu não aceito que exista uma divisão entre eu e você. Não pode existir entre nós dois uma divisão. Eu quero ser adorado e eu quero ter você constantemente comigo eu sou um amigo que quero você perto de mim, Abraão, e eu tenho percebido que você tem andado distante desde que esse menino nasceu, se eu estou falando de um Isaac com seus 30, 33 anos de idade, eu estou lhe dizendo que Abraão está muito tempo sem altar e sem sacrifício, eu estou lhe dizendo que Abraão está muito tempo sem uma comunicação com Deus, eu estou lhe dizendo que Abraão estava longe de Deus na adoração, não se desviou, Abraão não foi para o mundo dançar as cachorrinhas, os cachorrão não, Abraão não foi para lá não, Abraão estava dentro da igreja, mas Abraão estava sem comunhão com Deus, Abraão estava dentro da igreja, mas Deus já não era mais o centro, tinha coisas que roubavam a atenção de Abraão, tinha coisas que desviavam a atenção dele, e para Deus não importa se é o filho ou se é outra coisa que está tirando a tua motivação de servi-lo, Deus está chamando a minha atenção e a sua atenção para o amor que ele tem para com a sua vida, que é extraordinário, e ele quer estar perto de você, ele quer ter comunhão com você ele quer estar próximo de você ele quer se envolver com você e ele quer sentir que a sua fé não tem oscilação, que você está disposto a servir, Jesus disse que nós não devemos temer aqueles que matam o corpo, antes temei a Deus que pode matar o corpo e lançar a alma do ser humano do inferno, temei antes a Deus Aí ele está falando a respeito da nossa fé, que deve ser sempre direcionada a esse Deus que é tremendo, é extraordinário. Irmãos, o acreditar em Deus é superar os limites da nossa consciência, da nossa fragilidade, da nossa pequenez do nosso coração pedrificado da nossa mente que, que está fora dos projetos divinos acreditar em Deus é se submeter a uma vontade divina e hoje te falo uma coisa eu não conheço na Bíblia alguma pessoa que tenha depositado em Deus a sua confiança e depois tenha dito estou frustrado, estou decepcionado porque Deus não decepciona você não decepciona a sua família não decepciona a sua casa você serve um Deus abençoador Ele está aqui nesta manhã dizendo para você a tua fé é provada, mas você deve se manter firme na tua fé, nós precisamos entender o princípio, ó, levantou cedo, seguiu em direção, ou seja, é isso que tu quer? Eu estou à disposição, é o meu filho? Eu vou sacrificar, é isso que tu quer? Eu vou lá, só que eu vou convicto, que eu vou voltar com ele, <risos> isso é fé gente, eu vou, mas eu vou voltar. Aí vem o Senhor que mostra que todos os frutos que as provações visam produzir, podem se tornar nulos, se nos faltar o essencial. A provação, ela pode produzir coisas boas e extraordinárias para a nossa vida. E ela sempre tem esse objetivo. Mas tudo isso pode se tornar nulo, se nos faltar o essencial. O que é o essencial, pastor? A sabedoria. Porque se o homem não tiver sabedoria no meio da aprovação, ele não consegue chamar a atenção dos céus para a vida dele, porque ele vai pelo caminho da murmuração. E o caminho da murmuração é sempre nos colocamos como vítima. Já viu, irmãos? Vítima, vítima de tudo. Nunca está errado, é vítima, é vítima. Aí nós somos sempre vítima, sempre vítima, sempre vítima. Porque nos falta a inteligência e a sabedoria para entender o que, que é aprovação. Deus ele trabalha num processo seletivo. Existem escolhas da parte de Deus para a vida do homem, você está pensando que Deus leva qualquer azeitona para a prensa? Leva não gente, azeitona, eu já falei isso para vocês aqui, azeitona ela era escolhida no pé, ela era arrancada com uma vara, é a prova, debaixo era colocado um pano, a azeitona que caía no pano, ela era selecionada à prensa, Deus não leva qualquer pessoa para o tempo da aprovação, a que caia no pano ia para a prensa, porque implica dizer, essa tinha óleo, as que não tinham óleo, elas eram separadas, porque Deus não leva para a prensa para dar farelo, tem que dar óleo, você está entendendo? Então a aprovação, ela tem que trazer um tempo de expressão, de crescimento, precisa sair alguma coisa boa da vida do crente Deus está apertando e o crente está, aleluia Deus está apertando e o crente está dizendo, eu amo esse Deus Deus está apertando e o crente está dizendo, eu sirvo o Senhor e eu não nego o Senhor Deus está apertando e o crente está dizendo, eu amo esse Senhor e eu vou fervir até o final porque ele tem óleo na vida dele agora quando não tem, é um murmurador miserável com a boca que só o sangue do cordeiro porque não teve a preparação para entender o que é a vocação, a chamada. Deixa eu ler a Bíblia para a gente poder entender o que eu estou falando. Provérbio 17, 3. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. A provação ela é dada a todos nós. Mano, não tem ninguém aqui privilegiado, não. todos nós passamos. Todos nós passamos por ela. A diferença está na sabedoria que o homem precisa ter. A sabedoria é o ingrediente que quando nós não temos é, capacidade de entender, nós nos submetemos, porque o sábio tem essa capacidade de se submeter. O não sábio ele tem a arrogância de não ser submisso, de não entender uma autoridade, de não respeitar princípios, de bater de frente como se estivesse batendo de frente qualquer pessoa, o não sábio age de forma equivocada, e não é costurando de um lado para o outro que alguém resolve problemas, os problemas são resolvidos no altar, Abraão entendeu isso, a sabedoria lhe dar a capacidade de levar o filho, então, ele nos ensina a aceitar com paciência, toda ela precisa ser levada com paciência, tem um tempo para começar e tem um tempo para terminar, nunca vamos entrar antes e nunca vamos sair depois, é sempre no processo, isso gera em nós uma paciência, e essa paciência nos faz a capacidade de aceitar com sabedoria a vontade de Deus, então a sabedoria nos faz perceber que apesar da aprovação, Deus é o nosso aliado, nunca tenha Deus como seu inimigo, que Deus é esse que me aperta, que me oprime, que faz eu passar por tudo isso? Que Deus é esse que não me responde? Que Deus é esse que abençoa o ímpio, não abençoa a minha vida, não abençoa a minha casa? Que Deus é esse que está dando certo para todo mundo, não está dando para mim? Deus é sempre o seu aliado. A provação é uma preparação para um crescimento... Então Deus está trabalhando com você e através de você. Olha o que diz o Gênesis, capítulo 22, versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo dois servos, dois de seus moços, Isaac, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão tomou o caminho, e foi ele, levando servos, esses servos, eram os mesmos, que quando Sara estava agoniada porque estava chegando à idade e não havia gerado filhos, são os mesmos que saíram com Abraão, lá da Mesopotâmia, que cortaram o deserto com ele, que ouvia Abraão dizendo assim, minha mulher vai gerar, vai dar à luz um filho, um olhava para o outro e dizia assim, esse cara está maluco, olha um velho desse, não, não, não consegue, não dá mais não, olha Sara, Sara já está envelhecida, Sara é estéreo, como que vai se cumprir essa promessa e quando Abraão dizia isso os servos olhavam um para o outro e diziam assim ele está doido da cabeça, irmão só vai entender promessa quem recebeu promessa só vai entender o projeto quem está inserido no projeto eu vou lhe dizer mais, os servos no original é dolos, dolos é escravo, o escravo não entende projeto, escravo não entende promessa, quem está escravizado pelo pecado, não adianta você dizer que Deus falou, porque ele não consegue entender o que Deus está falando com você quem está preso à escravidão do pecado, não consegue mensurar a grandeza do Deus que vai e quer te abençoar, e vai chegar a hora dele fazer isso, então eles vão questionar entre si, eles vão murmurar, são esses mesmos servos que caminharam com Abraão no deserto e viram o nascimento do menino, que agora estão acompanhando Abraão para o Moriá, Abraão está indo para o Moriá, o Moriá é o um monte do sacrifício, é o lugar da adoração, o chamado Monte Ponte Agudo, hoje o Monte Sião, Abraão está em direção a Moriá, Abraão está caminhando para o Moriá com jumentas, vamos mudar a palavra jumenta, vamos mudar para burro, Abraão está caminhando com dois burros e com dois servos, beleza? Aí eles estão indo em direção ao Moriá. Chega a parte do Moriá, está Isaac carregando a lei. Chegou ao pé do monte. Abraão olhou para os servos e disse assim, vocês ficam aqui. E os burros também. Porque burro não pode participar do ato do sacrifício. E burro não pode participar da promessa. Burro não entende o que é projeto de Deus. Burro não entende o que é vocação. Fica aqui os burros e os servos e sobe Abraão com o menino, porque o ato da adoração, aí nós precisamos entender que o, o momento de se, de se oficiar o sacrifício, não poderia haver dúvidas, Deus não trabalha no âmbito da dúvida, Deus trabalha com gente que consegue acreditar, eu sei que você está aqui nesta manhã, acreditando em promessas que Deus tem para a tua vida, e eu estou lhe empregando para você, e lhe motivando a acreditar mesmo, porque a hora do sacrifício vai chegar, mas a hora da exaltação de Deus, também vai chegar para a tua vida, o teu Deus é um Deus extraordinário, subiu Abraão, Isaac com a lenha, Abraão com fogo, eu aprendo duas coisas aqui. Presta atenção aqui. Para ter sacrifício, tem que ter lenha. E não existe sacrifício sem fogo. Impressionante. Deus não dá o fogo na mão do Isaac. Porque para criança, Deus não dá fogo. A gente fica com aquela mania. Ah, pastor, tem que ter fogo. Tem que ter quando Deus, que está com fogo na mão, quer mandar o fogo. Está entendendo? O fogo na mão de Abraão a lenha na mão de Isaac, o adorador só precisa aprender a trazer lenha, porque o fogo está na mão do pai, entendeu? Para ter o sacrifício, precisava da lenha do fogo, só que com detalhe, o fogo na mão de Abraão, a lenha na mão do Isaac, por quê? Para o menino não se queimar, Deus é extraordinário, traga a sua lenha, quanto mais lenha, eu mando mais fogo, se tiver lenha, tem fogo. Você sabe por que às vezes fica tão apagado? É porque nós saímos de casa sem lenha. E chegamos na igreja o pai tem fogo. Mas não tem lenha para ter a fogo. Quando não, trazemos lenha molhada. Ou então lenha verde, que fica só estalando. Abraão sobe com o menino, com fogo na mão. O menino com a lenha. Chega no cume do monte e Abraão prepara o sacrifício. Ele coloca o sacrifício. Ele prepara o altar O altar tem que ser de pedras De pedras por quê? Porque as pedras são diferentes Uma das outras Você se lembra do que, que disse Pedro? Vós, crentes São como pedras vivas As pedras são diferentes Uma das outras As pedras, elas precisam se encaixar O altar precisava ser de pedra Porque para haver A lenha em cima e o fogo precisava encaixar. E é interessante, outro detalhe que eu vou lhe dizer, que para poder encaixar pedra com pedra, tem que talhar e preparar a pedra. E todo crente que vem à igreja, vem como pedra bruta. Se não for preparado, não consegue encaixar um no outro. É por isso que de vez em quando a gente se bica, porque não consegue se encaixar. Aí vem Jeová com uma marreta desse tamanho, e vai trabalhando a pedra para poder botar a pedra, uma encaixada com a outra, e preparar o altar, Abraão arruma o altar de pedra, em cima do altar de pedra, ele coloca a lenha, e a Bíblia diz que ele coloca o filho, eu vi uma imagem esses dias, que me chamou muita atenção, o Isaac, que deitado, com a venda nos olhos, com as mãos amarradas, porque era assim que teria que ser, o sacrifício, o Abraão com o cutelo, com a naife, ou com a faca, do jeito que você quiser, nas mãos, pronto para cortar o filho, Abraão estava tão convicto, o desejo de Abraão era tão, tão forte para adorar a Deus, que ele está olhando para o menino, o filho amado, com a faca nas mãos, pronto para cortar o menino, quando ele decidido, a descer a faca e cortar o menino, o Senhor brada dos céus, um anjo vem, porque este Abraão tipifica a figura do grande Deus, o menino Isaac tipifica a figura do meu Cristo, do teu Cristo, que foi imolado e sacrificado por nós, Deus olha para Abraão e diz, Abraão, não é este menino que está sendo provado, é a tua fé, fica tranquilo, pega o teu filho e volta, porque toda palavra liberada terá um processo para o seu cumprimento, pare de dizer que está ruim, comece a profetizar coisas novas, pare de ser vítima, se coloca na condição de vencedor, de gente que conquista, Abraão disse, eu vou, mas eu vou voltar com o meu filho, ou seja, nada vai me paralisar, a minha fé faz subir e a minha fé me faz descer com o meu filho de volta, irei com ele, voltarei com ele, nós não somos vítimas da sociedade, nós não somos vítimas do processo, nós estamos sendo provados, testados e preparados por Deus, então eu vou sacrificar e eu vou voltar, porque o mesmo Deus que está me, me provando, é o mesmo Deus que vai me aprovar, eu quero que você pegue essa palavra para a sua vida, o Deus que está te provando, é o Deus que vai te aprovar, vira isso para o seu vizinho e pergunta-se, assim, como você está se comportando, enquanto sua fé está sendo provada? Pergunte a ele aí, como que você está se comportando, quando a sua fé está sendo provada? Ah, pastor! <risos> pastor, pastor! Pastor, tem que entender, pastor, tem que entender. Tem que entender, pastor, por quê? Pastor? Ai, pastor! Ai, segura o meu braço, pastor, vou pegar na mão. Ai, pastor! É. Ai, pastor! Miséria da língua como você está se comportando quando a sua fé está sendo provada? Cada vez que a minha fé é provada Cante Mais alto. As montanhas Olha agora aqui para mim. Em meio às suas lágrimas, é possível ver alegria? Tu já viu o crente chorando? Chora sorrindo. Está doendo, Jesus. Está doendo, Senhor. Aleluia. aleluia. Que coisa linda. A tua. Senhor, mas não estou aguentando. Senhor, aleluia. Senhor, que coisa linda. Senhor, eu estou sentindo todo o fundo do poço, Senhor. Senhor, eu cheguei ao fundo do poço, mas estou sentindo alegria no fundo do poço, Por quê, irmãos, Deus prova, mas Ele vai até o fundo do poço, eu vou contar isso aqui para vocês, já contei isso muito tempo atrás aqui na igreja, na ilha do governador, no Rio de Janeiro, nós tínhamos uma irmã do circo de oração, guarde isso aqui, essa irmã do circo de oração, ela recebeu uma palavra de Deus, dizendo o seguinte, ó filha, não vá ao trabalho de oração hoje, fique em casa e cuide da sua filha, ela tinha uma menininha, lá para os seus três anos de idade, uma criancinha, igual o Juninho tem lá, as meninas, deixou a menina em casa e foi para o círculo de oração, com... deixou a menina com a vizinha e foi para o círculo de oração, quando chegou no círculo de oração, ela dobrou os joelhos, e a irmã, a segunda dirigente, estava orando assim, Senhor, guarda o lado da tua serva, dá livramento, ela entendeu o que Deus havia falado com ela em casa, e ela voltou para a sua casa, quando ela chegou em casa, ela ficou assustada, porque ela viu a porta da casa aberta, o um portão aberto, e ela entrou desesperada, porque ela havia deixado a criança dormindo no quarto, e pediu a vizinha para olhar, só que a vizinha foi à padaria comprar pão, e nesse interim vem chegando essa irmã do circo de oração, quando ela chegou, que ela olhou e viu a porta aberta, ela correu para ver onde estava a filha, e buscou a casa, não encontrou a menina, ela saiu desesperada você sabe que em comunidade no Rio de Janeiro se for Rio, irmãos, é extraordinário só que Rio é assim, Rio vem a favelada todo para a gente né? eu estou falando porque eu sou de lá vocês não podem falar, mas eu posso porque eu sou de lá né? vem todo mundo para saber o que está acontecendo né? aí vem todo mundo junto aquela muvuca no quintal porque quer saber o que está acontecendo aí a mãe vai para a parte de trás da casa tinha um poço e ela olhou e viu o chinelinho da criança na beira do poço a mãe entrou em desespero começou a chorar, a gritar em desespero, prova é isso aí gente, ela ficou apavorada o que estava acontecendo, um vizinho disse assim, vamos lançar esse balde no poço, pegaram um balde, jogaram e o balde chegou lá no fundo do poço, irmãos é impressionante, porque toda a prova será seguida por uma, uma bênção de Deus na nossa vida, e um testemunho extraordinário, quando o balde chegou no fundo do poço, o vizinho gritou, tem alguém no fundo do poço, porque toda prova vai nos levar ao fundo do poço, não tem jeito, ninguém vai cantar e, e adorar a Deus no meio da aprovação, sem passar por processos que às vezes machuca a gente, entristece a gente, angustia a gente, mas é projeto de Deus, e a menininha agarrou na, na corda, entrou no balde e dizer: assim, pastor é impossível, mas é a Bíblia que eu estou pregando, a Bíblia é o livro das coisas impossíveis. O Senhor disse a Abraão, haveria alguma coisa demasiadamente impossível para mim, Abraão? O menininho, a menininha agarrou na corda, entrou no balde, e o, o vizinho puxou e tirou a criança de dentro do poço. A mãe, naquela alegria, a menininha agarrou na perna, e mãe de cinco de geração, você sabe como é que é? Fogo puro. e Começou a adorar, falar em línguas, aquele negócio, aquele poder no meio da vizinhança, e a menininha começou a gritar e apontar para o poço, mamãe, joga de novo essa corda no poço, mamãe, joga isso de novo no poço, a mãe não sabendo o que estava tá acontecendo, pergunta: o que, que tem no poço? ela disse, mamãe, tem um homem de branco lá no fundo do poço, <risos> aleluia, você está entendendo que aprovação, ela é um processo, é importante entender isso, Deus vai e quer te dar coisas extraordinárias, se você entender, que é necessário passar pelo processo diga para o seu vizinho, quem não passa pelo processo também não conta a vitória hum. quem não passa pelo processo também não testifica você quer contar a vitória? aceite o processo aceite o objetivo de Deus para a sua vida agora pastor, eu estou vivendo um tempo de muitas provações, pastor, eu estou precisando de uma virada completa de Deus na minha vida, aí você precisa aprender um segredo, o caminhar, e levantou e foi, porque todo o processo será vencido quando nós caminhamos, quanta gente na provação senta, fica lá reclamando, murmurando da vida, questionando de tudo, não vira, o cara está numa prova terrível, mas não toma ânimo para vir para a igreja, para as campanhas, para as orações. Abraão levantou e caminhou, porque processos se vence na caminhada. E eu vou lhe dizer mais: se você se envolver com o reino, você não vai perceber o processo. Se Abraão se trancasse no quarto e ficasse, ai meu Deus do céu, o meu único filho, ai ah, meu Senhor, o que será de mim? O que Sara vai dizer? Ele nem falou para a mulher para não ter problema com a mulher. Pegou o filho e foi. Porque todo o processo será vencido no caminho. A tua caminhada muda a história da tua vida aprenda a caminhar, não fique parado, porque quem fica parado, fica igual aqueles poços lá do Nordeste, que quando coloca uma tampa em cima, que você tira, só tem sapo, cação, coisas assim dentro dele, quando você caminha, você produz vida, não fique parado no processo, entrei no processo, pastor, por que tu não vem na igreja? irmão, estou na luta, pastor? está na luta, vem para a igreja, meu irmão, Porra. por que que tu não vem para o culto? pastor, tu não sabe, vem para o culto, meu irmão, a igreja ainda é o local onde a glória de Deus se manifesta e a presença de Deus se revela, onde a palavra de Deus é liberada, onde Deus acrescenta fé, onde Deus muda história. A igreja é o lugar ainda que quando o povo clama aqui, Deus responde lá no Brasil, responde lá na Europa, responde onde... A igreja é o lugar onde os céus descem, a presença de Deus se manifesta. Fica de pé, adorando esse Deus maravilhoso é um livro espiritual, quando você abre para ler, o autor dela está presente, o espírito da verdade que o mundo não conhece. A Bíblia é um livro de revelações, é ler orando, é ler refletindo, é ler meditando, é parar em cima do texto, buscar a inspiração e buscar o entendimento da parte de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6 está escrito, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Você sabia que por falta de conhecimento nós nos levantamos contra as autoridades? O povo é destruído por falta de conhecimento da palavra. E não é o que nós achamos. O que nós achamos pouco importa. Jesus não chamou ninguém para pregar o que acha. Jesus chamou a pessoa para pregar a palavra. A palavra não passa. Jesus chamou a igreja para pregar a palavra. É a palavra que transforma a nossa vida.